Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Uma das maiores dificuldades para um negociador inexperiente acontece quando ele ouve do comprador aquela frase fatídica. Seu preço é o mais alto. Ou melhora, ou vai perder o pedido para o seu concorrente. Hoje em dia já está difícil conseguir negociar com preço médio, vai... Quando o seu produto, o seu serviço tem o um preço mais alto do mercado, você realmente tem que estar muito bem preparado, preparada para justificá-lo de forma convincente. Um dos segredos para se conseguir vender um produto ou um serviço que tenha um preço mais alto é planejar cada etapa da negociação de forma a ir criando valor na mente do cliente. É preciso mostrar que a sua opção é a mais cara, porém, é a mais justa, que tem o melhor custo-benefício. Veja algumas perguntas que as pessoas me fazem aqui na internet, por exemplo. Márcio, eu sou, eu sou gerente de vendas e os preços da minha empresa são fixos. A empresa tem um preço fixo. É, pouca margem para negociação. Infelizmente, apesar dos nossos produtos serem de maior qualidade, os meus vendedores se queixam que os nossos concorrentes têm preços mais baixos. E aí, hein? Por isso, todos os dias eles querem negociar comigo, o gerente lá falando, uma redução de preços. E o que, que acontece? Eles querem mais autonomia para dar descontos. Existe uma maneira para resolver esse problema? Bem, se o seu produto realmente tiver uma qualidade superior à dos seus concorrentes, nós já temos meio caminho andado. No entanto, não basta simplesmente dizer que a qualidade é melhor. Uh, vale a pena até lembrar que ninguém compra características, e sim os benefícios, as soluções. O, o que eu quero dizer com isso? Simples, nós compramos o efeito da característica. Veja, por exemplo, quando o vendedor, numa loja de informática, Diz que o computador vem equipado com processador i7 de não sei quantos megahertz. Isso aí é uma característica. Na realidade, o que nos interessa é o benefício. Ou seja, o computador é muito mais rápido e podemos terminar nossas tarefas mais cedo, além de executar vários programas simultaneamente. Nós compramos conveniência, nós compramos rapidez, nós compramos facilidade de uso. Mas voltando aqui ao assunto preço, vamos imaginar que o seu produto custe 20 mil reais e que o produto concorrente seja vendido por 18 mil. Se você tiver dados que comprovem que o seu produto dura, por exemplo, 5 anos, vai, e que o do seu concorrente dura somente 4, já ficou mais fácil é só fazer essa conta. Ficou claro que essa diferença vai ser a longo prazo muito mais barato para o cliente se ele comprar o seu produto, porque tem um melhor custo-benefício. Agora, os compradores experientes, eles gostam de pressionar os vendedores inseguros, comparando produtos que não são exatamente iguais e depois dizendo que o preço está mais alto. Antes de entrar numa guerra de preço, Tenha absoluta certeza que os produtos que estão sendo comparados são iguais. Você tem a obrigação de buscar maneiras criativas para poder comparar os benefícios do seu produto com os da concorrência e mostrar ao cliente por que a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, porque eles são a melhor opção. Pense como você escolhe uma coisa que você compra para você mesmo. É claro que o, o fator preço, ele pesa, né? Mas você sempre fica com um produto mais barato? Não, você fica com aquele que tem o melhor custo-benefício. Seu televisor é mais barato? Não. Seu telefone é mais barato? Seu carro? Então tenha confiança no seu preço e mostre ao cliente que você tem a melhor opção para ele. É o melhor investimento a longo prazo. No curso Vendedor Campeão, meu novo curso online eu vou lhe dar dezenas de dicas para que você consiga justificar o seu preço, mostrar porque você é a melhor opção e porque o cliente deve pagar um pouco mais para ter o seu produto ou seu serviço. Acesse agora www.vendedorcampeão.com.br e confira um curso espetacular com vários módulos, muitas dicas para você conseguir vender mais e ganhar muito mais